Thank <laughs> you. Edição de 2022 do Cross da Amora em simultâneo também Campeonato Nacional de Corta-Mato Longo Aqui na Quinta Maria Pires, na zona Ribeirinha da Amora E vamos já para a prova de juvenis masculinos Campeonato Nacional de Cross Longo, 99 na edição Com estas vertentes das provas para os mais jovens Algo de muito importante porque vêm pequenas equipas um pouco de todo o país de uma pequena equipa não era o vencedor masculino, André Barbosa, do leixo Esporte Clube, o clube histórico do desporto nacional, um atleta que tinha estado como terceiro no Campeonato Nacional Juvenil no ano passado, desta vez a conseguir impor-se nesta categoria de sub-18 com 15 minutos e 31 segundos e uma vantagem muito grande sobre toda a gente. Era o único título que me faltava como juvenil. Foi o, é o título que eu mais quero desde desde iniciado, desde os escalão de iniciados. Uh, não foi o único título que eu não consegui à primeira. Uh, e, e sim, é, é, um, é um grande louvor poder ser campeão nacional de corta-mato longo, que é uma das provas mais importantes no, no atletismo. É o corta-mato longo e uma, e uma das mais antigas também. E agora também o setor feminino-juvenil. Também outra vitória que rumou ao Norte com alguma naturalidade, até porque estava envolvida aquela que é a melhor formação portuguesa do que respeita aos fundistas, a União Esportiva da Várzea, Lara Costa, que luta com Carlota Almeida, Beatriz Azevedo, Maria Pimentel e Clara Barbosa. Depois, Lara Costa conseguiu escapar à atleta da União Esportiva da Várzea, nascida em 2006, a vencer com 14 minutos e 12 segundos e 23 segundos de vantagem sobre Carlota Almeida. Foi um bocadinho dura... Porque uh, tem subidas bastante inclinadas e aí era um bocadinho difícil, mas mas correu claro, bem. Assim eu estou muito contente, não é? Porque ainda agora estive doente e tudo, e estar assim já. Eu estou muito feliz. E agora os júniores masculinos. Passamos esta prova dos sub-20 no lado masculino, uma luta que também envolveu as grandes formações de Lisboa, Sporting e Benfica e, uma vez mais, a União Esportiva da Várzea. Plutão relativamente curto, mesmo assim, para este escalão, muito equilíbrio numa fase de início e de estudo mútuo, na frente os atletas do Sporting iam pontuando nessa marcação cerrada aos seus rivais Leandro Monteiro nomeadamente e Duarte Santos depois Rubén Pires do Várzea, Rodrigo Freitas do Benfica e Pedro Monteiro do Água de Pena eram os atletas mais em destaque Leandro Monteiro acabou por escapar, o atleta do Sporting nascido em 2003, melhor português em 3 momentos de obstáculos nos juniores deste ano venceu com 18 minutos e 31 segundos adiante de Rubén Pires do Várzea 18.38 e Duarte Santos do Sporting 18 minutos e 45 segundos Foi... As primeiras duas voltas, fomos ali a ritmo, quase passei, mas a última volta foi sempre para rasgar. o percurso. Pensava que ia custar mais, mas se calhar como treinador todos os dias, já estava meio habituado e tive essa vantagem. Quando é que sentiste que o título era teu? Quando senti logo depois da subida, quando consegui ir embora. Eu vinha cansado, mas eu queria ganhar e foi isso a mover-me, basicamente. E já o setor feminino júnior. Nos juniores pode dizer-se bem que o Sporting fez o pleno, em termos de triunfos individuais, Efetivamente, aqui a grande favorita não deixou os seus créditos por mãos alheias. Falamos de Rita Figueiredo, atleta que já havia sido campeã nacional de júniores no último Congresso Nacional de Valdecâmbara no final de 2021. Aqui a vemos no comando da prova, acompanhada por Ana Marinho, do São Salvador do Campo, Beatriz Fernandes, do Núcleo de Hugoeiras, Diana Fernandes, do Várzea, mais uma vez, e Rita Nunes, do Clube Sport Marítimo como sabe, um grande clube da Madeira. Rita Figueiredo a escapar para a meta, nascida em 22 de julho de 2003, é uma atleta de grande futuro. Venceu com alguma facilidade em 13 minutos e 50 segundos adiante de Ana Marinho e de Beatriz Fernandes. A prova começou num bom ritmo, então deu para separar logo o grupo, acho que íamos umas 5 ou 6 à frente. A primeira volta tentei controlar, ver como é que as outras reagiam, o que é que eu havia de fazer. Depois, no final da primeira volta, eu não pensei em atacar tão cedo, porque ainda faltavam 2 km, mas depois vi-me à frente e decidi uh, impor o meu ritmo, fazer a minha prova e ver no que dava. E pronto, foi isso que eu fiz. E agora vamos para esta feta mista. 11 bravas equipas fizeram só ao caminho dentro do esquema competitivo que incluía a saída de um atleta masculino depois uma atleta feminina, outro atleta masculina e outra atleta feminina em 1500 metros de percurso portanto isto bom para fundistas de meia distância a prova foi tendo muito equilíbrio para uma decisão final que acabaria por dar vantagem ao Sporting Clube de Portugal vemos aqui Patrícia Silva, a filha do grande atleta Rui Silva olímpico, medalhado, mundialista, medalhado, campeão mundial de pista coberta. Patrícia Silva, que fez o percurso número 2 pelo Sporting, depois de Tomás Silva fazer o primeiro. Nuno Pereira, o anticampeão europeu júnior dos 1500 metros, em grande estilo e com grandes progressos da época passada, com fez 337-34 nos 1500 metros, transmitiu para Salomé Afonso, que tem sido uma das melhores fundistas portuguesas de distância intermédia nos últimos anos. Salomé Afonso manteve vantagem sobre Camila Gomes, outra esperançosíssima atleta portuguesa. A benfiquista nascida no ano de 2002, portanto a cumprir o seu primeiro ano como sénior na temporada de 2002. Acabaria por ser mesmo o Sporting a ter essa vantagem final, com o Salomé Afonso a terminar adiante de Camila Gomes e o núcleo do Eiras a acabar na terceira posição. Bem, partimos com tudo sabíamos que tínhamos uma excelente equipa e que íamos lutar para ganhar e foi isso mesmo que fizemos partimos com toda a força e terminámos com toda a força foi consolidando a vantagem do Sporting? Sim, cada vez mais, eu acho foi uma energia que se foi propagando, percurso a percurso eu que corri no último percurso senti-me completamente poderosa porque já vinha com uma vantagem bastante clara e acho que todos os elementos estiveram muito, muito bem E correr aqui neste circuito de cross, com tanta velocidade como é que é? Bom, eu acho que é um pouco uma sensação muito interessante que é, parece que estamos a fazer um cross, mas é só uma volta, o que é um alívio espetacular, porque todos os outros fazem uma volta e fazem outra, e nós não, nós estamos aqui sempre para derrapar. Cross da Amora em simultâneo também, campeonato nacional de cross longo, vamos para os absolutos, aqui está a prova masculina. A prova masculina tinha o ingrediente particular de haver atletas eh, contratados eh, especificamente para a prova, imediatamente um atleta que representou o Benfica Keniano, o Ruben Longosilat, a presença também de um antigo atleta do Benfica, eh, competido no Cross da Amor, e, portanto eh, como individual, o Eduardo Zacaio, e depois os grandes candidatos para o título nacional, propriamente dito, um título altamente prestigioso, em que os atletas do Benfica Uh, e Rui Pinto do Sporting eram os principais candidatos. Falamos de Samuel Barata e de Edson Barros. Edson Barros que tinha estado em grande evidência aqui neste mesmo cross da Amora na época passada, onde se impôs na categoria de um, sub-23 com toda a naturalidade. Plutão vai esticando. Vimos também no grupo da frente alguns dos habituais nestas competições de Valia, Samuel Freire, do Vitória de Setúbal, em muito boa forma, até que já foi do Benfica, e, claro, o Rui Teixeira, da parte do Sporting, antigo campeão nacional de cross-longo, em 2018-2019, com muita participação em provas de cross e de estrada, praticamente não faz pista, não era desta vez o favorito. Quanto à disputa individual, independentemente de estar para o Campeonato Nacional ou não, de facto, tudo entre os dois querianos, de uma dimensão bastante diferente dos atletas portugueses, muito superior... Era entre eles que se discutia a primazia, mais atrás, a luta coletiva também sempre muito apertada entre Benfica e Sporting, fundamentalmente contando só três atletas para a classificação coletiva e cada equipa podia, dentro desses três, ter um atleta estrangeiro. O Sporting apresentou aqui Lucas Silva, que já tinha estado nos Campeonatos Nacionais de Estrada e que é um luso-belga de excelente recorte e muito interessante na perspectiva do atletismo português, se vier a confirmar. Lucas Silva, no entanto, não conseguiu desta vez ficar entre os dez primeiros. Isto acontecia pronunciando alguma vantagem do Benfica nesta classificação. O Rui Pinto aqui ao lado do Edson Barros também uma barata na frente da prova e também do lado Sportingista para além do Rui Pinto a presença do Miguel Marques entre os primeiros atletas já falámos do Samuel Freire de Vitória de Setúbal e também aqui a presença do Alexandre Figueiredo da parte do Benfica e de Pedro e João Amaro, dois jovens atletas, treinados por João Campos, que é de novo responsável pelo meio-fundo do Benfica, o que é de facto uma mais-valia extraordinária para o homem que levou Fernando Ribeiro ao título olímpico dos 10 metros em 1996. Os dois gêmeos Amaro, que vieram do Atlético da Póvoa de Verzinho para o recreio desportivo de Ágada, ingressaram este ano no Benfica e são dois atletas de enorme futuro, fazendo aqui boas provas, sem dúvida, embora ainda não para estarem dentro dos pódios que conquistaram abundantemente nos escalões jovens. Como vemos, uma grande mancha entre Benfica e Sporting, mas também a presença do Sporting de Braga, embora Luís Saraiva, por exemplo, se tenha atrasado bastante cedo. Sporting de Braga, que contava fundamentalmente com Francisco Rodrigues e David Silva para ser a terceira equipe da competição, como efetivamente vieram a ser. Na frente, os dois canianos mostraram toda a sua vantagem sobre o restante pelotão. São dois atletas muitíssimo bons, cujos recordes pessoais vão ter grande revisão. Ruben Rubén fez 28, 37, 68 como melhor marca pessoal em 2020 mas em Nairobi, em altitude, portanto vale muitíssimo melhor e do outro lado o Pingua tem 13 minutos, 3 segundos e 19 centésimos o que é uma marca fantástica aos 5 mil metros. Plutão a espalhar-se, começávamos a aproximar os momentos das decisões e os atletas benfiquistas conseguiam uma vantagem que já era bastante importante Rui Pinto, durante muitos anos, o cabeça de fila do meio-fundo do Benfica desde há duas temporadas no Sporting estava a passar por um momento de recuperação esteve em francamente bom plano nos campeonatos da Europa, é um resultado encorajador para esta, digamos, segunda volta da carreira de Rui Pinto, se quisermos pôr isto desta maneira, vigésimo lugar nos europeus de Munique na Maratona, ele que se virou de armas e bagagens para esta distância e estava como um dos melhores atletas do Sporting, se não mesmo o melhor para a competição, enquanto na frente tudo cheirava a uma decisão ao sprint entre os dois atletas canienos e saber se depois qual deles seria o mais forte. Todos muito jovens, Ruben Longozio é nascido em maio de 2000 Eduardo Sacaio em novembro de 2001 Zacaio que já tinha competido pelo Benfica em, em anos anteriores aqui o vemos o um Tigre Júnior de excepcional qualidade o atleta que está com a camisola cinzenta o Longozio mesmo com a camisola do Benfica para pontuar como fez decisivamente para os campeonatos nacionais a pontuação atribuída sempre pelo lugar do atleta o primeiro marca um ponto o segundo dois sucessivamente quem tiver pontuação mais baixa ganha por equipas sprint sinal Ruben Longos fez questão de vencer o seu colega e amigo para terminar com 28 minutos e 38 segundos, menos um segundo do que Eduardo Zacai. Começavam as contas para a grande disputa coletiva. Quanto ao título nacional, a disputa também não podia ter sido mais equilibrada. Samuel Barata continua a ser o melhor atleta português dos 10 mil metros desde há bastante anos esta parte, tem um recorde pessoal de 28.03.94 este ano fez 13.31.90 nos 5 mil Edson Barros vai bater certamente este ano o recorde nacional dos 13 mil metros obstáculos tudo em caminho nessa direção, já que ele passou a ser o quinto de sempre com 8 minutos 25.98 na sua prova de exceção em Uelva Edson Barros que irá enganar-se ligeiramente e hesitar neste momento final da competição o que permite a Samuel Barata recuperar em força Edson Barros ainda resiste, mas no último momento, uma prova realmente emocionante, Samuel Barata torna-se campeão nacional. O Benfica fechava já aqui a equipa com a pontuação ideal, realmente, ou praticamente ideal, já que tiveram de para meio o Zakai. Samuel Barata, terceiro, campeão nacional, com o tempo final de 29 minutos e 11 segundos. Edson Barros, o quarto, vice-campeão nacional, 29 minutos e 12 segundos. Rui Pinto foi quinto, terceiro dos campeonatos portugueses, 29 minutos e 17 segundos. Adiante de Alexandre Figueiredo, Miguel Marques, Samuel Freire, Pedro Amaro, e Miguel Moreira Foi uma prova muito exigente é uma prova com muita responsabilidade foram semanas e semanas a trabalhar para estar aqui foi uma época atribulada nível de lesões no início não tive, tive um bocado lesionado quero agradecer ao departamento médico da federação e, e muito do departamento médico do Benfica que fez tudo para que conseguisse treinar para estar aqui no meu melhor consegui recuperar é, e juntamente com o meu grupo de treino é, Samuel Ferreira, é, Hugo Rocha, é, Filipe Fraqueiro, é, Afonso Simão é, o Eli Fumo, minha namorada, minha família É emocionante o momento A minha família, isto é para a minha mãe, para a minha irmã e vou trabalhar porque vou dar muitas alegrias à minha família e para a minha namorada que, que, que, que matura todos os dias. Na, no, no, nos, nos bons momentos e nos maus momentos, ela é que está lá sempre. E às vezes, eu, por vezes, um bocado injusto com ela, que sou um bocado ausente. Mas é para eles que, que trabalho e que, e que no, no fundo, é para eles que é isto tudo. É não nada fazer sentido aqui uma fortíssima discussão individual com, com o Edson o campeonato poderia ter caído para qualquer um dos dois a aproveitar era para ele ele no fim teve um, teve, saiu-se pensava que a meta era no lado esquerdo, abrordou um bocado e não percebeu que estava mesmo pertinho e acabei-lhe acabei por ganhar Uh, mas uh, o Edson é, no, neste momento é, não, não, não no futuro, mas já é o presente dos melhores atletas do meio-fundo português e vai bater o recorde nacional este ano dos 3 mil metros de obstáculos, certeza absoluta. Quero dar os parabéns aos ao, ao meus adversários todos. Uh, Pronto, e dá-vos parabéns ao, meu, ao meu clube, Benfica, fomos campeões, acho já, que já, já está aprovado. E, e é também um parabéns à direção pela aposta do atletismo, que o Cristiano contratou bons minutos e significa que a aposta é uma aposta para o futuro. Uh, e pronto, e obrigado por vocês também estarem aqui. E obrigado à organização. E antes da prova absoluta feminina, também o pódio coletivo masculino. Benfica vencedor, campeão nacional com 8 pontos, Sporting em segundo lugar, 23 pontos e na terceira posição o Sporting de Braga com 50 pontos, depois vitória de Setúbal quarto, clube de atletismo que saia quinto, sexto, União de Tomara Campeonato Nacional Feminino uma grande favorita, Mariana Machado algumas outsiders, aqui duas atletas em percursos muito diferentes, Vanessa Carvalho tem estado em grande forma, como mostrou recentemente na Maratona do Porto, e Jéssica Augusto com a sua treinadora de sempre, a professora Samara Araújo, presente aqui junto à Zona Ribeirinha da Amora, não podia deixar de ser dessa grandíssima figura do atletismo português. Mas uma nota também muito interessante para o facto de Jéssica Augusto, ultrapassado dos 40 anos, regressar ao seu clube de origem, o Sporting Clube de Braga. Foi quando era atleta do Sporting de Braga que foi campeã da Europa nas Juniores, no Quarta Mato, várias vezes campeã de Portugal, a última das quais em 2017, na altura já de forma inesperada, e ainda, o ano passado, em Câmara, no final de novembro, Jéssica conseguiu a terceira posição. Quem de início se colocou na frente foi Sara Catarina Ribeiro, Atleta renomada, já maratonista e também internacional nas maiores competições na maratona, Catarina Ribeiro, que vai passando por um período de alguma recuperação de forma, com algumas dificuldades nestas últimas duas épocas. Depois vimos também o Sporting a colocar as suas pedras bastante bem na frente. E a presença de Neide Dias, que está ali, desta vez com a camisola azul do Feirense. Também Solange Jesus, do Feirense, do Grupo da Frente. A outra da Sportingista, Carla Salomé Rocha. E Susana Gurim, ainda do Clube de Santa Maria da Feira, a dar a ideia de que o Feirense estava aqui para lutar por um bom resultado coletivo, igualmente. Depois, as aspirações do Sporting de Braga serem muito reforçadas com a contratação do Matata Nortanha, Ali Lemos, um grande talento, nascida em 2001. A reforçar o Sporting de Braga e desde o início colocada entre as atletas da frente como contavam três atletas por equipa, o Sporting de Braga tinha fortes aspirações, até porque Vanessa Carvalho estava em prova e ela vem realmente de várias provas de grande nível. Aliás, ainda a recuperar dessas provas o quinto lugar nos Campeonatos Nacionais de Estrada para a pequena de estatura e grande de alma atleta do Sporting de Braga e o segundo lugar na Maratona do Porto com um recorde pessoal de 2 horas 35 minutos e 24 segundos. Portanto, Vanessa, que passa agora as imagens, a estar no um notável período da carreira. Mariana Machado, uma antiga medalhada a nível europeu e mundial nas juniores e no corta bate, nomeadamente, aqui nos últimos crosses que se realizaram no final de 2019 com o terceiro lugar nas Júniores do Europeu de Lisboa era claramente a favorita para reeditar o título alcançado o ano passado em Val de Câmara. neste caso acompanhada pela Carla Saloné Rocha e em primeiro plano pela Ana Mafalda Ferreira a pendular atleta do Sporting ainda recentemente segunda na corrida do Sporting em ritmo de treino reeditando o lugar aí mais a sério do segundo posto do Campeonato Nacional de Estrada na Corrida Famalicão-Joano, uma excelente prestação da Ana Mafalda Ferreira, que em termos de nacionais tem como melhor resultado o quarto posto em 2017. Quem já conseguiu melhor mesmo foi Neide Dias, atleta do Feirense, já foi atleta do Benfica durante bastante tempo e de outros clubes também, da região de Lisboa, desta vez no grande clube de Santa Maria da Feira, nascida em agosto de 1987, uma atleta realmente extraordinária porque aparece nos campeonatos de cross sempre em grande forma. Ela o ano passado em Valdecâmara foi a segunda nos campeonatos portugueses, atrás da Mariana Machado, desta vez corria de novo por uma grande posição radicada em França durante grande parte da temporada, foi fazendo boas marcas em pista este ano, mas sobretudo marcas em distâncias intermédias, o que é surpreendente para quem está aqui tão à vontade em 10 km, tanto em 800 como em 1500 metros. Neste momento faz a clivagem já mais definitiva e o pódio estava praticamente fechado, ou quase praticamente, vamos ter ainda uma pequena reviravolta. Neide Dias mantinha-se com Mariana Machado, mas havia todo o ar de que a prova estaria decidida dentro da lógica, já que Mariana Machado, que é a Recordista Nacional dos 1.500 metros nas juniores, Fazendo 4-10-61 há um par de anos e substituindo nessa função Fernanda Ribeiro, tem uma velocidade terminal superior em relação à Neide Dias, pese embora a Neide esteja muito habituada às distâncias intermédias, como foi referenciado. Mas Mariana, com tudo controlado na entrada para a última volta. Agora, mais atrás, a Lia Lemos tinha deixado escapar um bom pedaço mesmo a Ana Mafalda Ferreira, mas não se dava totalmente convencida. A Lia Lemos que vai tentar e conseguir largar a companhia de Carla Salomé Rocha uma das histórias atletas portuguesas nascida em 1990 que procura regressar à melhor forma que foi campeã nacional em 2016 no Algarve e depois segunda em 2017 e terceira em 2019 referenciando-nos aqui e apenas ao cross Leide Dias acabou por ceder com ar de toda a naturalidade Mariana Machado foi avançando a atleta do Sporting de Braga nascida em 12 de novembro de 2000 a grande fundista portuguesa da atualidade é aqui o momento em que Lía Lemos consegue, com todo o arreganho, apanhar Ana Mafalda Ferreira. Mariana Machado descia já para festejar a vitória, depois de uma presença da Cross Itálica em Sevilha, onde alcançou a décima posição. E de estado nos campeonatos Mundiais de Eugene, onde bateu o seu recorde pessoal dos 5 mil metros. Vitória, que reedita o título nacional para a fundista mais que esperançosa do Sporting de Braga, filha da antiga Olímpica Maria Albertina Machado, Realmente, uma história de enorme sucesso no meio fundo e fundo de Portugal. Meio Dias a terminar na segunda posição, a vantagem foi-se cavando na parte terminal, 26-27 para Mariana Machado, 26-54 para Meio Dias, enquanto o Dia Lemos era a terceira com 27 minutos e 14 segundos, Ana Mafalda Ferreira ficava com um quarto lugar, que reedita o seu melhor de sempre neste certame. Depois chegaram Carla Salomé Rocha no quinto lugar, Susana Godinho, Susana Francisco, Carla Martinho, Susana Cunha e Solange Jesus. Foi muito boa, foi muito bom estar, voltar aqui, este campeonato nacional, voltar a ganhar. Nem sempre para mim foi possível, ou estava na minha imaginação, estar aqui presente, porque tive alguns problemas físicos no final da época passada e alguns problemas familiares no que toca à saúde da minha irmã e nem sempre foi possível conseguir fazer os treinos da forma que eu queria, nem preparar-me para o Campeonato da Europa da forma que eu desejava, mas fico muito feliz com as boas sensações e com a vitória nesta prova, ainda com uma grande vantagem na última, última volta. O corpo respondeu bem? Sim, o corpo respondeu bem, estava-me a sentir muito confortável ao longo da corrida, depois achei que era importante fazer um teste na última volta porque os ritmos em Campeonatos da Europa não são todos estes e é importante, eu quero estar preparada, claro que Há vezes que já fui mais confiante para o Campeonato de Europa, outras não, mas tem outros fatores motivacionais que podem ser um trunfo. E o pódio coletivo feminino absoluto. Dificilmente podia ter sido mais equilibrada a disputa entre o Sporting de Braga e o Sporting Clube de Portugal. Braga venceu 15 pontos contra 16 pontos do Sporting. Há 23 anos que não ganhava a formação do Sporting de Braga, volta aos triunfos nacionais adiante... Do Feirense, terceiro classificado, depois o Recaireiro de Águeda, quarto, quinto, o Quinto de Tomar, sexto, o Rano E espreitamos também os veteranos aqui, a prova masculina de 35, 40 e 45. Alguns atletas bem conhecidos, o triunfo acabaria por sorrir a Ricardo Paixão, do Beja Atlético Clube, adiante de Pedro Ribeiro, um antigo excelente atleta dos 3 metros de obstáculos, sobretudo, e de Nelson Cruz, da Escola de Atletismo Pedro Pessoa, que já foi campeão nacional absoluto, de forma totalmente inesperada, no Algarve, há uns anos atrás. Foi uma prova um bocadinho dura, é o percurso engana, dá ideia que é um percurso plano, mas com todas as voltas que constituem a volta grande, Uh, torna-se um bocado desgastante. Curva contra curva, curvas muito apertadas. O piso já está bem mexido porque já foram feitas muitas provas antes desta. Mas correu bem. Uh, a sensação é, é agradável, né? venci, uh, mas correu muito bem. E já a última prova do programa, veteranos masculinos e femininos, mais 50 anos, uma prova amplamente participada, como se vê aqui no momento da partida. É uma situação que é curiosa e interessante, porque de facto esperaríamos ter, logicamente, mais jovens do que veteranos, mas é aquilo que se passa um pouco no atletismo popular em Portugal, que dá a possibilidade de haver imensos veteranos a competir nesta prova. Joaquim Figueiredo foi o vencedor do lado masculino, prova muito apertada, 16 minutos e 52 segundos, seguido de Luciano Gordo e de António Fernandes, no lado feminino ainda menor diferença, neste caso um segundo entre a vencedora Júlia Conceição e a segunda, de Oliveira, tendo Amélia Costa fechado o pódio. É a oportunidade para escutarmos também o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva, enquanto vamos vendo igualmente imagens das provas jovens que antecederam o programa do Campeonato Nacional. Provas integradas no Cross da Amora com muito agrado, nós aqui no Seixal temos um plano de desenvolvimento do desporto, em que o desporto faz parte é um objetivo primordial do nosso trabalho autárquico temos as Aliadas que são as grandes olimpíadas do desporto popular e depois temos mais um conjunto de provas diversificadas onde está o Cross da Cidade da Amora este ano também estão integrados no Cross Cidade da Amora os campeonatos nacionais de Cross e isso é de orgulho por a Federação Portuguesa de Atletismo ter confiado essa organização também ao Conselho de Seixal. E assim foi a reportagem na 99ª edição do Campeonato Nacional de Corta-Mato Longo, anfitrião, o Cross da Amora, que realizou a sua 32ª edição.